Olá! Olá, pessoal! Estamos pedindo licença para entrar na tua casa. Hoje nós vamos fazer uma live dupla, né? Estamos aguardando a Patrícia, Patrícia. que vai entrar já já, que fez um trabalho muito legal com a gente uma terapeuta boa, né? Porque só vem gente boa pra cá. A Patrícia já entrou, ela trabalha com terapias integrativas também e está desenvolvendo um trabalho super legal. Já está entrando a Patrícia e nós vamos bater um papo bem legal fazer hoje um, uma live diferenciada. Aliás, essa live, fazer essa live diferenciada é sempre bom, né? Cada vez, de vez em quando, entra uma pessoa, outra. E hoje, gente, o nosso tema vai ser qual mesmo? Que nós vamos começar com a Patrícia também. Hoje o tema vai ser sobre perdão. Perdão? É. O perdão existe? Ou você se convenceu que perdoou? Ah, Certo! Isso é muito bom. O perdão existe ou você se convenceu que perdoou? Seja bem-vinda, Patrícia! Olá, boa noite, Armin, boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Eu tô, tô ouvindo bem. E você, tá ouvindo bem aí? Hoje nós vamos abordar um tema, né? É sobre o perdão. Se o perdão existe mesmo, ou se a gente se convence que perdoou, né? Mas antes de falar sobre isso, Patrícia, é, se identifique um pouco para o pessoal, que você é uma terapeuta também, que, tá, que fez o curso com a gente de radiestesia magnética imantada e já está aplicando, né? E também Sim. tem feito parte da roda de cura. Sim, eu sou terapeuta faz pouco tempo, tem uns dois anos. Eu trabalho com várias técnicas energéticas, mas uma das técnicas que mais me surpreendeu foi a radiestesia magnética imanada. É incrível e está sendo um divisor de águas nos meus atendimentos, né? tanto pela eficácia dela presencial, a distância, não tem é, problema nenhum se a gente atende ali com o cliente na hora, ou se a gente vai fazer um trabalho à distância e dá o retorno de feedback para o cliente depois. Ela é incrível, né? Só experimentando para saber como que ela funciona e o resultado é ali, é na hora, imediato. É ela mesmo... já vai tendo, ele vai mostrando e vai tratando a pessoa no mesmo E eu, e eu digo, digo assim... Ela consegue ver o resultado. Isso. E eu digo o seguinte, ainda mais. Nós temos um, um vamos dizer, um grau de assertividade, né? Tipo, vai, uma, um percentual. Ah, ele acerta em 80%, acerta não na adivinhação, né? no que vai ser, no que está sendo trabalhado, no que é necessário, nos bloqueios, nos traz uma série de coisas. Na casa, no solo, nos relacionamentos. Só que essa radiestesia, eu vou até... Será, será que é arrogância falar que ela é 100% assertiva? Ela é porque ela vai muito profundo, né? Ela vai em questões que a própria, a própria pessoa, naquele momento, ela está escondendo, não está conseguindo acessar, né? como a gente conversou na última roda de cura. Ela vai lá naquelas zonas abissais, lá no subconsciente, no inconsciente. Ela não é aquela coisa superficial, é. ela é bem profunda. E quando ela chega nas zonas abissais, ela acessa o que raramente, rarissimamente, qualquer terapeuta que seja, posso falar até de mim, né? É, a pessoa chega sem algum instrumento. Porque é, é, é forte, é muito forte, é muito doloroso para quem está sendo assistido, né, uh, Patrícia? Por exemplo, as pessoas elas gostam de se enganar, como elas gostam de se enganar quando dizem, ah, eu já perdoei, aham. Uhum. perdoou quem? É, a gente sempre fica nessa enganação, ah, eu perdoei, não estou mais olhando para isso, já passou, não vamos olhar para o passado, ficou lá atrás. E a gente sabe que não é assim, né, Arne? Isso vai Sim. reverberando aí na nossa vivência do dia-a-dia, dia, tá lá escondidinho embaixo do tapete, a gente tá lá, Nas lá zonas limpar essa sujeirinha, né? É, porque o limpar a sujeirinha, eu penso assim, sabe? Hoje, depois de tanta experiência, eu penso que limpar a sujeirinha é você varrer, mas fechar o tapete de novo, né? Então, você vai cobrindo a sujeirinha que vai aparecendo. Mas você não chega na higiene total. Sim, a gente sempre quer manter aquele tapetinho ali pra gente ficar guardando as, é. aquelas coisinhas que a gente não tá preparado para lidar. A gente tem né? medo, né? Sim. E a sujeirinha, na hora que você limpa, você pensa assim, perdoei, limpei. Só que vai sujar de novo, o mesmo lugar. Então, o que que acontece? Aquilo volta, aquela, aquelas imagens do passado ou das coisas que ocorreram que você pensa que perdoou. Vem de novo te atazanar a vida. A pessoa fala que perdoou, mas não pode ver a pessoa nem pintada de ouro. Foi você que escreveu, né, Pri? É verdade. Ela, muitas vezes, ela perdoa na boca, por falar. Mas o que, que acontece? Ela não quer mais ver a pessoa. Porque, quando ela vê a pessoa, ela percebe o ódio latente que está escondido nas zonas, eu não diria nas zonas abissais. Eu digo nas zonas profundas, né? Que não chegou no abissal ainda. Não, lá é muito mais além, né? É, o abissal vai bem, bem profundo. Bem, Porém, é... Muito é. Muito Porém, ela... Ainda pode disfarçar e passar pela mentira, né? Dizer que perdoou, você não acha assim, Patrícia? Sim, acontece muito. Sinto isso a gente vivencia, né? É? Eu acho que uma das coisas que dá aquela chavinha da virada pra gente liberar o perdão é começar com o auto perdão. A gente tem muito essa questão da gente se cobrar muito, né? A gente é, mas... se cobrando, se culpando muito Mas também tem outra coisa, o auto-perdão Ah, eu já me perdoei Me perdoei daquilo que eu fiz tá Porque é você que fez Ou você permitiu que outra pessoa fizesse com você, vamos dizer, né? Quanto tempo, quanto tempo leva esse auto-perdão? para você falar de novo Se eu não tivesse deixado acontecer aquilo Hoje eu não estaria assim a verdade, é verdade? verdade a gente acha que passa quase uma vida remoendo, né? É? Ah, sim, é o tal do sim, né? Se eu não tivesse deixado, se ela não tivesse feito, a gente joga muito mais a responsabilidade sim. do outro também. Tem né? gente que joga até na astrologia. Ah, porque tá passando tal, acha é... que fica assim, né? É, a gente teve aí o último mercúrio retrógrado, né? culpa do Mercúrio Retrógrado. Né? Tudo, tudo é mercúrio retrógrado. É, Quer dizer, a pessoa faz a merda <risos> e é o mercúrio retrógrado. Mas, na verdade, o perdão foi inventado, né? Pela igreja, por uma religião, por uma questão assim de deixar o pecador pecar e a santa, a santa mãe igreja perdoar. Desde que você vá lá, converse com Deus e resolva o problema, né? Ou se confesse, é. É, diga não, eu fiz, ou eu me perdoo diante disso. Eu não acredito nisso, porque eu acredito, assim, que você assumir que você não perdoou, mas que você não quer mais viver com aquela... aquela, sabe, aquela coisa te corroendo o interior, você precisa ver Dentro de você, o que atraiu aquilo para acontecer? Até onde você foi permissivo? Até onde você foi permissiva, né? Porque aquela pessoa que você não perdoou, aquela situação que você quer perdoar, tal, você tá querendo perdoar não a situação, a pessoa. Mas você não compreende a situação que fez com que a pessoa agisse daquela maneira. Tá isso acontece, né? A pessoa ela diz assim: ah, não, porque aquela pessoa me fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê, e. tá bom, a pessoa fez. Ela precisa entender por que, que ela foi fraca, por que, que ela aceitou, qual foi o interesse que ela teve naquela situação. Não é? O que, o que ela fez para que aquilo acontecesse? Exatamente, o que pesa mais é a situação, que né? então, ocorreu aquela chateação E não em si a pessoa, porque às vezes você convive com a pessoa Só que você não esquece aquilo que ela fez você fica remoendo Remorendo, Mas você está ali no dia a dia com a pessoa, convivendo Muitas coisas, questões de família, né? de paz Como a gente conversou muito na roda de cura, de sábado. Aí você fica ali com a pessoa você lembra, conversa, convive mas você fica ali se auto-obstediando como você explicou pra gente ah, mas aquele dia que ela fez isso pra mim nunca mais eu expliquei nunca mais eu perdoar a maioria das pessoas, eu propriamente tenho muito isso Fico ali como a gente fala, gruda no osso e não solta né? e também no rói ele gruda mas não roe, porque ele precisa sempre ver aquele osso como estava. Porque se ele roer, ele, ele vai vem. desgastar. Né? Porque o dia que ele, ele puder... Desgasta, ele, pode acabar. Pode acabar. É, ele não quer realmente largar aquela memória. Ele não quer largar a memória. Aquela memória é extremamente importante para a pessoa. Como a, a, a Pri perguntou, né, Patrícia? A Pri perguntou assim: por que você não quer nunca mais ver a pessoa? Você não, é, não é que você não quer nunca mais ver a pessoa, porque a pessoa te remete à situação vivida. É. Quando você resolve a situação vivida, você não se importa de ver a pessoa. Porque você sabe que a pessoa é capaz de tudo. A única coisa que você vai fazer é colocar uma barreira, falar que você não toca mais. Você pode vir. Aí sim eu concordo com o perdão. Você pode vir, mas eu estou prevenida. Quer dizer, eu, eu, tenho, eu sou, estou blindada em relação a você. Mas aquela situação não vai se repetir de forma alguma, e a situação já foi, mas é, é difícil fazer isso, será que não é Patrícia? Ah, é muito difícil né, porque a gente acha que assim, o você perdoar, você acha que você está concordando com o que aquela pessoa fez, é. e nem sempre a gente quer concordar com o que a pessoa fez, a gente quer ter a razão, Sim. Né? tem aquele ditado, você quer ter razão ou quer ser feliz? É. É, e, e não é o perdão é questão de você se libertar daquela situação, daquela pessoa Isso não, não, não significa que ela vai estar certa Que você vai se rebaixar e falar, não, eu estava errado Muitas vezes a gente vai estar comparando entre certo e errado e Em determinadas situações a gente vai estar sendo correto né, Em relação Sim. àquilo que aconteceu Mas é pensar assim, liberar o perdão Propriamente pela gente, em primeiro lugar pela gente, pra largar aquele osso lá, é. pra gente não roer, não ficar com ele grudado. E Devolver para pessoa. Aquilo é da pessoa, não é teu. Porque é. ela pôs o osso na tua boca pra você roer de raiva, pra não ter raiva dela. Exatamente. Né? E quando você devolve o osso, você vai comer a carne, você vai comer o melhor. Mas até largar o osso é difícil a maior dificuldade a gente fica ali no ego, né tá? então, a gente fica no ego, o ego fica. faz a gente grudar nesse olho é. a maior dificuldade é quando a pessoa ela quer ficar na posse, né na posse da outra pessoa ela acreditando que ela está tendo a posse da outra para ela poder dizer que ela é boa, que ela perdoou, e que não tem problema, mas ela, ela precisa daquele vampiro. Às vezes, não é, o vampiro não é nem quem fez, é com quem recebeu o problema. Uh, alguém está tá falando alguma coisa aí? Você está vendo daí, Patrícia? Não, né? Tem uma pergunta que eu achei muito interessante. Sim, eu... Ah, foi você? Eu vou ler. Tá. É das... Não, é da Sandra, Sim. eu não consigo fazer isso, pois houve uma ruptura basta. Ve vejo você deixar ir aquilo que faz mais, faz mais parte. Seria isso, perdão? É você entender a citação, que eu entendi aquilo. Ela vê a citação, mas ela deixar aí aquilo não vai mais fazer parte da vida dela. Ela pergunta se isso ah, é, tá. difícil, então. Não. Porque aquilo lá ela não deixou ir. É aquele tal negócio. Quando você fala que você deixou a coisa ir, eu não consigo fazer isso, pois se houve uma ruptura, já basta. Vejo você deixar ir e aquilo não faz mais parte, não faz mais parte. Seria isso o perdão? Não, isso não é o um perdão. Isso é aquele colocar sujeirinho embaixo do tapete. É, você colocou... Pedir que não aconteceu. É. Você pegou aquela coisa lá, por exemplo, sabe uma pessoa pegada às coisas que ela tem? Ela é apegada àquela fotografia, àquela toalhinha, àquela não sei o que. A pessoa que gosta de acumuladora. Ela pega mais uma situação e ela tem o um canto da misericórdia. E ela coloca aquela situação, não é que ela deixa embora, ela dá misericórdia, ela coloca no canto da misericórdia, mas tá lá em algum lugar. Esse deixar ir é você permitir, permitir que a pessoa volte e que a situação acabou. Mas quando você conta uma historinha que, de coisas que te corromperam, que te machucaram, o que, que você vai falar? Você vai lembrar daquela história. Olha, aquilo não me incomoda mais, mas eu já passei por isso. Quando você fala, aquilo não me incomoda mais, mas eu já passei por isso, e olha, eu deixei embora, não deixou, você pôs um cantinho da misericórdia né? Uh, o cantinho da misericórdia ele uh, esse cantinho da misericórdia ele é um cantinho assim bem sugestivo para acumulação para acumular tudo. A Sandra ela falou perfeito é isso. Ah. Pois quando você se vê em situação parecida você lembra. Ela tá concordando com o que você falou. Ah sabe. tá. É bom é bom saber porque aqui não dá para ver direito, Sim. né? Sim. E é isso mesmo, porque não existe isso, gente. Para que nós possamos chegar ao perdão, nós temos primeiro que perceber aonde nós colocamos as nossas mazelas, onde nós colocamos tudo aquilo que nos incomoda. Por quê? Se você não escondesse de você mesma aquilo que te incomoda, você não permitiria o outro te incomodar. A Sandra falou que você acertou em cheio, porque ela também é acumuladora. Ah, tá vendo? Mas a coisa é, a coisa é clara. Gente, a coisa é, é transparente. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, né, Patrícia? Ah, você concorda com isso, Patrícia? Oi? concordo plenamente concordo plenamente com você né? a gente vai deixando naquele cantinho lá é. e a gente muitas vezes vive mais na realidade desse cantinho do Sim, que não. porque o cantinho tá do lá, você nosso... vai sempre dar uma olhada no que você vai pôr mais ele é sugestivo Sim. Né? Você Eu sempre está pô... linkando situações e fica naquele é. cantinho e precisa daquele cantinho você vê na nossa roda de cura né que agora vocês fizeram um grupo legal sim, que virou maravilha. um grupo entre aspas terapêutico né sim vamos chamar assim de grupo de estudos de autoconhecimento olha que legal gostei do nome porque eu tava perdida no nome pedi para vocês dar a minha sugestão a parte já tá aqui anotando é... Como isso nos aproximou e como isso é importante. E o que é mais gostoso é que uma pessoa igual a Patrícia, a Sueli, o pessoal que está vindo, né? A Ingrid, você viu a, a sensibilidade Ingrid. da Ingrid? É incrível. Eu achei incrível a sensibilidade dela. A troca que a gente teve no sábado foi incrível foi... assim. É. Uma contando a cada uma na sua experiência servindo ali para outra. Foi, assim, me surpreendeu, foi muito mais além do que eu estava esperando. Então, e é por essa razão que eu estou já me predispondo a abrir uma nova roda de cura, que vai ser como o nome agora que você falou? Ah, pera, a... Grupo de estudos de autoconhecimento. Grupo de estudos de autoconhecimento. Onde a gente chega no ponto, a gente chega, sabe, sem doer, sem doer. Porque repente... é, e aos poucos você vai chegando aonde? Naquilo que nós chamamos de zonas abissais. E quando você chega na zona abissal, você vai puxar de uma tal forma que você vai falar, meu Deus, não é que eu não consigo perdoar o outro, eu não consigo me libertar do que me prende no outro. Exatamente. Ah, esse é o X da questão. Né? Quando você consegue entender isso, daí você se liberta é, e as coisas fluem. É Porque a concepção que a gente tem de perdão é diferente, né? É, ah, não. É, é aquela concepção religiosa, Deus poderoso, Senhor, Criador do céu e da terra. Entendeu? Gente, como se Deus precisasse... Ajudar, aceitar, ouvir o teu perdão. O que, que é isso? E aí coloca a gente a todo instante naquela situação de pecador, por minha culpa, por minha tão grande culpa, eu não sou merecedor. É. Já pedido. começa com... Eu... Quer dizer, quem mandou matar o Jesus, né? Foi, aquele, foi, foi Israel, aquele povo de Judá, de não sei o quê. Usando os andos romanos, eles simplesmente lavaram as mãos e fizeram o que o outro pediu. E nós hoje é que somos culpados da morte de Jesus. Você entendeu? Ele veio, ele falou, eu sou rei, pronto. Mas ele disse que ele era rei da terra, mas os outros quiseram. Ele mostrou que ele jamais abriria a mão da persistência dele. Da verdade. Da verdade, daquilo que nós falamos. O que nos leva à verdade? É a vida. Para você conhecer a sua vida, né, você precisa chegar onde? Na verdade. Na verdade. Quando a gente ver... fala, né, Eu? É? O caminho, a minha verdade e a vida. Que é onde o caminho eu se abre. Que é na gente mesmo. É na gente. A gente tem que começar Aquilo que nós falamos aquele dia. O, o que eu posso, como que eu vou desenvolver a minha vida? O que, que é evoluir? É o caminho. E como eu chego no caminho? Pela minha verdade, não pela verdade do outro. Quando você evolui, a sua verdade é criteriosa. Ela vai sentir o sufoco que é de curar cicatrizes e ao mesmo tempo mergulhar, sair, né, do iceberg da, do que aparece que não é nada que é uma uma fantasia vamos dizer e com o tempo derrete é uma distração que a maioria das pessoas que estão aqui estão vendo a vida assim. Né? Elas não veem a vida com a profundidade que ela é. De repente, dentro dessa profundidade, ela entrando na zona de sal dela, que é na origem e não na causa, é a, cal é a origem da causa. Né? O que causou aquilo? Agora eu vou na origem disso. É quando eu encontro, não a verdade, eu encontro a luz. E a luz queima. Exato. A luz queima todos Sim. os ressentimentos, queima as mágoas, entre aspas, né? Porque mágoa não existe, é raiva mesmo, é ódio. É, mágoa é só um nome bonitinho, tá? né? Ah, e, e quando você chega lá, que é o que nós estamos trabalhando nesse grupo, né? Que agora eu já, já tem um tenho novo nome. Já. É autoconhecimento, é. terapia para autoconhecimento, né? Que é uma roda de cinco, seis pessoas que nós fazemos no máximo. Ela vai começar aos poucos. E você vê que é rápido isso, não é, para Patrícia? Você já é uma terapeuta, vamos dizer, você já, já, já conseguiu mergulhar um tanto, né? Sim, já, já tô nesse processo. É, e você tirou. Né, e você tirou. Parte do, do escafandro, da visão do escafandro. Você já está começando a enxergar o oceano. Você abriu para o oceano. E para chegar nas zonas abissais, não tem escafandro. Escafandro, nem ninguém lá em cima para puxar né? o fiozinho para te tirar de lá. É você que vai subir. É, a gente tem que é. A gente que toma a decisão de, de explorar né, essa zona nossa e a gente que também toma a decisão de aonde a gente quer olhar agora, nesse momento e daí toma a decisão de ir para a verdade, para a luz, para poder seguir para a vida Isso mesmo, a Pri está então, falando gente... que tem uma tá pergunta... Uma a Pri está dizendo que tem uma pergunta aí, pode falar Pri O Matheus falou assim, se você diz que perdoou alguém Porém não quer mais ter contato, nem conviver com essa pessoa, quer dizer que ainda está com aquela sujeira debaixo do tapete. Sim, quando você não quer perdoar, você pelo menos tem a clareza de dizer eu não quero varrer o tapete. Eu prefiro pegar o tapete e aonde está sujeira e jogar fora. É uma forma de eu não ver mas o que aconteceu, mas eu não vou ver o que aconteceu fora, não dentro de mim. Então, eu vou ver o que aconteceu fora, não dentro de mim, eu vou, vou jogar fora, vou passar um pano, vou limpar onde tinha sujeira, não tem mais o tapete, e pronto, eu resolvo todo e qualquer problema, mas a limpeza é superficial. É onde? Da ponta do iceberg. Porque Dentro de você, existe uma outra visão. Você não colocar o obstáculo daquilo que você jogou fora. Aquele obstáculo vai aparecer. Vai, uma hora ou outra ele aparece. Sim, você não resolveu. De uma forma ou de outra, você vai encontrar aquilo no teu caminho interior. Porque as pessoas pensam que a é verdade, o caminho, a vida está fora. Tanto é que elas querem clamar a Deus num clamor externo. Elas ficam conversando como se Deus estivesse ouvindo. Eu conheço gente que fala que Deus tem ouvido. Né? Então, Deus está me ouvindo. Agora eu vou falar com Deus porque Ele está me ouvindo. Já é... sabe que todo mundo está nem ouvindo. Né? É simples. Não. Materializar Deus. né A pessoa materializa. Porque ela não tem a sensibilidade, a maioria ainda não tem essa sensibilidade, de dizer, peraí, como que eu vou amar Deus? se eu não toco, se eu não vejo, se eu não sinto, se eu não percebo, vem de um vem de um condicionamento cultural e religioso, vem de da nossa origem humana, né, vem esse condicionamento, é... achar que Deus está separado, está fora, né? A, a, a, você veja bem, as religiões elas dizem que Deus esteja ao seu lado Ele não está dentro, ele está do seu lado Se ele estiver do seu lado, você pode enrolar quando você quiser Você vai chegar e vai contar o que você quer para ele Ele fica te perseguindo o tempo todo, né? Mas ele não está dentro de ele você tá o tempo todo, né? é, Ele está te seguindo tá a gente. Mas ele não está vendo o ódio que a pessoa acumulou né? E que são as feridas. A pessoa chegar a ao perdão sem perdoar é chegar aonde ela está congestionada com aquela situação. Por exemplo, alguém que apanha do outro, vamos dizer, é muito comum hoje em dia, hoje em dia já não tanto, mas antes a mulher apanhava o marido, né? É. E, e, e o mais interessante é que essas mulheres, ainda elas cuidavam e punham tapete para o marido passar por cima. E quando o marido morria, elas não ficavam muito tempo, não. E normalmente as doenças que vinham eram na parte... Cabeça, Sim. tumores, uh, problemas mentais, né uma série de coisas. Sim. Culturalmente era normal, culturalmente era normal. Sim, realmente era a coisa mais era aceitável, era normal. É, normal um corpo humano para tirar a ira do outro, né? Era um corpo humano que vinha para tirar a ira do outro e, e, e liberar essa ira. Só que essa ira, ela ia, sabe, ela não transcendia, ela não mudava. Então, no primeiro mergulho que essa pessoa fosse dar, ela se afogava. E ela morria, porque congestionava sufocava e ela falou assim se não se não nos convencermos que perdoou e isso não aconteceu volta a sofrer mais ainda mas você pode acabar se achando sempre culpada quando busca origem sem ter direcionamento esse grupo acredito que pode ser esse direcionamento com certeza né para Patrícia? Oh, com certeza nossa para mim foi esse eu já participei de hoje esse último, agora de sábado, assim, me deu vários entendimentos no processo que eu estou vivenciando. Eu entendi muito, foi assim, transformador. Agora a gente vai seguindo, trabalhando. em si. espero no próximo encontro nosso, colher mais benefícios ainda. Que, que é de bem. uma maneira leve, não é pesado, sabe? Não é doloroso, não é muito... É só participando para explicar, mas a palavra que define assim, é muita leveza, muito respeito, a Armin trabalha com a gente com muito respeito, muito carinho é... e com verdade. Como ela mesmo diz, não fico passando a mão na cabeça de ninguém, é verdade. E é só para quem está preparado para a verdade, porque quem vai te curar é essa verdade. É, a verdade te traz a luz da consciência, né, a Pri quer falar mais alguma coisa. É, tem outra, outra pessoa que falou assim, no paganismo há o princípio da imanência, onde o divino está em tudo, inclusive na gente, nunca fora, gosto bastante. Isso, o que, que nós falamos do paganismo né, na nossa roda de cura, Paty? Eu justamente... É foi justamente isso. E olha, eu não sou, né eu não frequento paganismo. Mas quando nós chegamos à origem, como é mesmo Ortiz? É, or, or, Ortus. Bom, ortus, bom seja, eu, eu não estou conseguindo ver é, muito bem daqui. Ortus. Mas, enfim, quando nós estávamos comentando, eu falei o seguinte. Que a origem, ela vem da semente da terra. A semente, ela vai ser plantada na terra, a terra é a mulher que aceita. E a semente é o homem, é, uma, é, é, é o que vai, né? vai uh, a semente é o que vai ser plantado, é o que vai ser semeado. Mas quem vai reproduzir a semente é a boa terra é a grande deusa, é. né? a, grande mãe. a grande mãe e aquela terra que a todos, é, e, e foi isso que, que, que nós comentamos e cada semente traz um fruto diferente, cada semente ela vai vir com, com diferente cheiro, com diferente quando ela reproduzir, mas a terra é única, ela é uma. As sementes são diversas e essa uma, essa, seja qual for a semente, quando ela é colocada na Grande Mãe, na Terra, a Terra só vai abençoar e aceitar se ela for uma semente que vai trazer à luz da consciência alguma coisa muito boa. Então, essa é a origem. Mas com todas as transformações que foram acontecendo, eles conseguiram fazer as sementes transgênicas. Sim. E essas poluíram. Só que essas são muito mais abundantes do que a natural. E nós vamos buscar na nossa origem a terra como mulher e a semente reprodutora dessa dessa terra que vem do homem, mas eu não estou falando em masculino fem, feminino, eu estou falando do todo, aonde a vida vem latente e você chega na origem e da origem você vai para a causa e da causa você vem a luz, a consciência, né, ao desenvolvimento aberto da sua mente. E a mente se transforma no grande Deus e na grande Deusa, porque ela é a alma. A semente é o espírito que está entrando na alma. Isso reproduz o amor. Nós somos muito esquecidos durante milênios, né? talvez até muito mais. E chegou a hora de nós nos encontrarmos com toda a fidelidade. Quando você foge dessa grande mãe, da grande semente, e do, sabe, sem adubo, porque a própria terra é o um adubo, a própria semente é limpa. São duas coisas que vão se fundir, duas vidas que vão se fundir numa só, o espírito com a alma. E quando elas entram nessa fusão, a causa da vida é a luz da libertação e a ajuda aqueles que ainda estão com medo da escuridão. né? é? Não precisa falar mais nada, né? Quem entendeu, <risos> quem compreendeu isso... Já tem aí a dica, o mapa, um caminho traçado, né? É. Para ir para a luz. Né? E é isso que nós estamos procurando hoje fazer. Por quê? Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, pode até ser parecer ser anti-científico, mas não é a, a maior ciência da vida, espiritualidade. É mais do que a espiritualidade, sei lá. Não é religião, pelo amor de Deus. O pessoal confunde religião, como a gente comenta aqui na Roda de Cura, que o pessoal confunde religião com espiritual. Deus é espiritual, tá? E aí? Uhum. Então, agora eu não vou mais ligar para Deus, mas eu vou ganhar dinheiro sem Deus. A ciência explica e Deus não. Me dá até tosse. Olha a grande confusão que as pessoas fazem. A separação é infundada, né? É essa confusão essa é uma das confusões que vai levando a pessoa para longe da verdade. Sim. Da verdade. Uh, quando a pessoa se perceber confusa, ela precisa parar. Espera eu estou sem discernimento, estou na confusão, vou parar. Quando eu paro, eu não fico estagnada. Mas quando eu paro, eu adquiro um tempo para me refazer. É diferente. É, para ir assimilando tudo que ela já passou, que ela conheceu, que ela acessou, né? Falo que esse tempo muitas vezes se faz necessário para você poder entender né, o que está acontecendo e dali pegar força e energia para o novo direcionamento que você vai ter lá na frente. É, para um novo caminho, para nova luz interior. E e e gente. Ou é agora ou não vai ser. Eu não sei o que vem Eu depois entendi. disso. Mas esta é a última oportunidade dentro de uma era uh, que já está levando milênios. As eras vão mudando. E nós estamos na mudança de era. Uh, você vê que a, a gente que, não... Pe... Não tem mais tempo para deixar para amanhã, né? Não tem. dá para deixar para amanhã. É, depois. é agora. É. E esse, então, é, é muito importante que a pessoa não tenha medo dela, ela não tenha medo de mergulhar, ela tira o escafandro e ela vá para a origem. Origem. Ah, a origem não é meu pai, minha mãe, não. É além disso. É muito além da origem. Ah, mas se eu fizer aquele grupo, aquilo que foi... Gente, eu não vou ficar puxando mortos. Eu não vou puxar espíritos que não são os meus. Que não é o meu. Eu quero a claridade do meu espírito. É egoísmo? sei lá. Pode ser. Mas eu vou ser uma pessoa a mais que vai chegar na luz e poder transmitir. Mas primeiro tem que pensar na minha luz, no meu caminho, na minha vida e na minha verdade. Ninguém chega à semente, ao Pai, à semente, se não encontrar a si, que é a terra. É uma junção, é uma união. Quando quebra essa união, quebra-se tudo. Então, o perdão são coisas do passado. A palavra perdão não existe mais para mim. Existe o desconforto que eu me permiti durante muito tempo por uma cultura, sabe, fazer essa permissividade que eu dei ao outro. Eu não quero mais isso, mas como que eu faço para sair disso? Vem na Arme. Vem <risos> para a roda de vem para o grupo de estudos de autoconhecimento. Isso, é de... grupo de estudos de autoconhecimento. Isso aí, nós vamos já abrir o um segundo, porque o primeiro vai ser cada 15 dias, por enquanto. Tal, né, depois o outro, cada 15 dias, nós fazemos outro grupo nesse intervalo. E depois é de semana mas nós queremos saber quem é que vem e quem sabe no, em alguns próximos a Patrícia que vai dirigir, né? Ah, quem sabe será um prazer. É, lógico, porque no, as pessoas não vão ficar presas na Arme, porque é uma prisão. Nós vamos expandir para que cada pessoa que tem essa habilidade, né, e, e quando ela transcende, ela consegue. Formar novos grupos, seja onde for, isso é muito importante. Através da nossa experiência, né? A gente isso. Vai, através da nossa experiência, nossa vivência né? e nossa evolução. Como isso, como isso. isso é evolução. Quando o teu espírito evolui, que é a semente, a tua alma ela se integra ao teu espírito individual. Só que nesse individual, ela compartilha na coletividade. Ela não fica só. Isso que é importante. Né? Tem mais alguma pergunta? O Matheus falou assim, então mesmo que você queira perdoar e diga que está tudo bem, mas não consegue conviver com a pessoa, o único remédio para curar essa raiva é o tempo? Não, o tempo não cura nada. Se curasse, é aquele, o tema anterior. Qual é? Uh, o que ainda não resolvi em mim? O que ainda deu... é, não resolvi em mim? O que ainda não resolvi em mim, que já vem desde criança, né? Como que é? Ainda, é prisioneiro, é. Daquilo que não... Prisione... Ainda é prisioneiro daquilo que não resolvi em mim. Não vai ser nem nessa encarnação, nem outra. Ah, mas você acredita em encarnação, eu acredito. Acredito. E acredito que diante das encarnações, as sementes vão apodrecendo, se não transformarem com outras novas, que é a evolução. Então a terra fica podre, a semente fica podre, aquilo que a gente chama de obsessores e de encosto, né? De encosto. É. Encosto. Estava falando muito sobre isso. E, e a autoobsessão. Porque a autoobsessão é coisas antigas que ficaram grudadas. O tempo só existe aqui no planeta. Dentro de nós, não existe. Vocês vejam bem. Eu já estou no 70, mas a minha cabeça é de 30. A minha agilidade é de 30, muito melhor, eu corro muito mais, eu não paro um minuto. E a maneira como eu enxergo as coisas, talvez seja da época de Noé. Essa questão do tempo, é, a gente quer tirar a responsabilidade da gente, né? É. A gente quer deixar, deixa que o tempo se encarregue, é tirar mais uma vez, a autorresponsabilidade. É não assumir que tudo depende tem que partir da gente. O outro não vai mudar, não vai fazer as coisas para que fiquem fáceis para você, porque às vezes o outro nem tem consciência que ele fez algo que pesa para você, né? é? É, exatamente. E você veja bem, o tempo, ele é uma enganação ele é adequado sim por exemplo uma pessoa que você que que se foi que desencarnou lógico que se você a gente tem uma uma ligação afetiva nós ainda somos humanos né ainda somos humanos nós não sabemos é muito Porque... difícil para a gente entender que o amor é o elo mais forte e não o corpo físico mas é difícil porque nós estamos plasmados aqui então o tempo se encarrega aí eu concordo chega uma hora que você sente você fala, o tempo resolve nós temos pessoas aqui que perderam a mãe, que a mãe se foi cedo e até hoje a pessoa ainda não resolveu isso muitas vezes a pessoa tem medos uh, de perdas de, de, de outras coisas. Por quê? Porque ainda está no medo que sentiu quando a mãe se foi. Quem vai, como que vai ser? né Cadê aquele carinho? Cadê aquela... aquela... Dentre outros, então, a pessoa ela se indispõe com ela mesma, colocando o não resolvido ainda. Mas, na verdade, o medo não é esse. O tempo não é esse. O tempo não resolveu tudo aquilo que a pessoa acumulou. As coisas, se eu tivesse mãe não aconteceria isso, se eu tivesse mãe não aconteceria aquilo. Se eu tivesse aquele, aquele apoio não aconteceria isso, se eu tiver. Então, tudo é justificado pela ausência materna. Isso o tempo não resolve. pessoa mesmo que tem que tomar a decisão e de olhar para isso e resolver isso o tempo pode fazer isso vá crescendo só, né? sabe por quê? Aí vem aquela santa inquisição da igreja, né? o santo resolve tudo se você for bonzinho, doador como é que se diz? caridoso, caridosa você faz lá as reuniões de ficar rezando lá, né? Não sei, faz aquelas correntes, sei lá eu do que mais uma vez tirando a autorresponsabilidade da gente. A responsável a gente agora foi é o Santos. Joguei, joguei para não ser é. autoresponsável. É o patriarcalismo. Você veja bem, a partir do momento porque as mulheres eram as dominantes, né? Até o dia que inventaram Sim, tá? o patriarcalismo. É, daí. Virou essa bagunça. Virou essa bagunça e o falo passou a ser o maior provedor do planeta, que é o pai. É. É o falo, é o poder do falo. Sim. Bom, vamos deixar isso para a, tá a próxima guarda de cura? E também falar né, da radiestesia magnética imantada. Maravilhosa. Deixa a gente aqui de cabelo em pé as surpresas que a gente experiencia nos, nos tratamentos, né? É, é incrível. É, é ar, que eu, assim, eu não, tá tenho, caindo mesmo, eu só não tá consigo caindo em palavras dizer, explicar como é, só fazendo mesmo. Você vê o, o trabalho que o pêndulo faz. Assim, é incrível. Eu tinha, como eu te, te falei, eu tinha uma introdução com radiestesia, mas não tem nada a ver com, essa, com a radiestesia a radiestesia que você ensina. A magnética imantada, até que eu te falei, né? Essa sim é a verdadeira radiestesia. É, porque a radiestesia, ela é milenar. Mas, ela, ela manteve-se daquele jeito até agora. A pessoa pega o pêndulo, vai quatro dedos para cima, quatro dedos para baixo, segura assim, segura assim. Você não tem que segurar assim o assado. Você vai segurar... De acordo com o que a tua mão se adequa naquela correntinha. Ela se adequa a segurar assim, vamos dizer. Ela vai se adequar a segurar assim. Cada um vai se sentir bem com uma forma. Isso não quer dizer nada. O é, que importa é... Você tem é... que fazer sua união com o pêndulo, né? E é. confiar, na Estabelecer uma confiança entre você e ele. Uma, uma dinâmica ali, uma... Ele tá fazendo... Ele foi pra minha a falar, comunicação, ó. Pra garganta, que eu tô me comunicando. Ele que vai. Ó, sou eu? Ó, ó. Ele tá vindo. Ele vai sozinho, gente. E não Ele tem vai, nada. É real. E não tem nada, pelo amor de Deus, ficar programando condicionamento, essas coisas mais lindas. Que a Mãe Terra, é a Mãe Terra, é a Mãe Terra. É, é o sol, ó, tá vibrando, hein? Ele tá vibrando pra você, Patrícia. É teu amiguinho. Não, um beijo, ah. Cristal. É meu amiguinho. Eu fiquei muito amiga do, dos cristais, né? <risos> ele beija, Patrícia, ele abraça. Eu gostei. Faz... É, tem <risos> gente precisando, porque ele começou a virar orar um A Sandra falou, eu opero mesa radiônica e é fantástica. Qual a diferença? Toda, porque aqui não tem mesa radiônica, nem quadriônica, e nem psicotrônica. Aqui é de uma simplicidade total. É de simplicidade. O, o, você veja bem, fica pondo um monte de coisa, de figura, é bom, ajuda, ajuda. Mas o que isso faz? Com essa simplicidade, vou mostrar um dos gráficos, né? bem claro. Eles são claros, ó, não tem frescura. Ó. Não tem um troço em cima do outro. Aqui é uma coluna, aqui é uma casa, uma fonte. Aqui é a aura, pronto. Aqui são, ah, são as glândulas, os chakras. E assim nós temos quatro desses. Entendeu? Por exemplo, nós podemos ajudar um pouquinho a Sandra, Patrícia. Você que aprendeu, você está com a radiestesia aí na mão? Não, eu não tô porque ela ficou lá no meu espaço terapêutico, eu tô em casa agora. É. Vamos, pergunta para a Sandra é se onde... ela quer, vamos fazer um teste com ela rapidinho? Eu vou fazer. É, vamos aí, pessoal, Vamos, pergunta é, se ela quer é que ela se... Pergunta se ela aceita aí. Pergunta se ela aceita. Mas é uma coisinha só. Pergunta para ela. Olha, uma coisa que aconteceu agora. Eu estou na sala da Ah. Então, se alguém quiser também uma pessoa, quiser fazer, né, esse testezinho e deixar aleatório, tem alguém? Ah, então é isso aí. Sim. Tem. Então vamos lá. Vou, vou fazer. Fala. Como é o nome da pessoa? Sandra. Sandra Santos. Sandra Santos. Sandra Santos. Fala para ela que vai ser aleatória, tá? Ser é aleatória, eu só preciso um pouquinho da energia dela aqui. Ó, vocês vejam bem, eu não tô nem vendo a pessoa, nem sei quem é, hein? Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai primeiro mostrar alguma coisa da Sandra, né? Rapidinho. Vamos ver o que ele vai mostrar. Eu não sei por que, mostrou ouvido, ouvido. Tá. Ouvido e ele vem para casa em seguida. Uhum. É, Pergunta se ela ouve sons, ou se ela tem algum problema de ouvido, ou zumbido, alguma coisa assim, ou então alguma coisa que você ouve dentro da tua casa que te faz mal. Vamos ver o que a Sandra vai responder. E viagem também não. Viagem, ela está pensando talvez até em uma viagem. Vamos ver o que a Sandra vai responder em relação a isso. Tem perda auditiva nos dois ouvidos. Ah, tem perda auditiva nos dois ouvidos. Pergunta, eu, eu conheço a Sandra? Não. Pergunta se a Sandra me conhece. Responde aí, Sandra, para todo mundo que está no chat te ver, de, de ler. E pergunta para ela o que representa a viagem para ela, que, saiu, que veio também mostrando viagem. E essa perda auditiva que a Sandra tem, provavelmente, é devido a alguma coisa da onde ela morava quando criança. Alguma situação dessas. E isso foi trabalhando aqui na radiestesia. Né, Patrícia? Sim, aí depois ela vai mostrando aí as palavrinhas, né? E a gente ela vai direcionando o que está sendo trabalhado. Só que essas palavrinhas só vai ver quem faz o curso, senão eu não mostro, não. Porque vai sair mil pessoas querendo copiar, como acontece. A viagem. Ah. Quero ir para a Polônia conhecer meu neto de um ano que ainda não conheço. Olha aí, viu? Não, gente, é cem por cento. Tem mais duas pessoas que também querem. Ah. Que tá participando. Tá na hora da gente parar, né, Patrícia? Pena que você não trouxe o ah, seu. Deus. Pena que eu não trouxe. É. Hoje eu não fui lá pro espaço, senão... Sabe o que nós podemos fazer? Numa próxima, a Sueli participa, você... Podemos pôr... A, a, pessoas que fizeram o curso, né? Uh, fala, Sim, coloca a gente aí pra, pra trabalhar aí, para quem se prontifica, experienciar aí os benefícios da diestesia magnética. Nossa, é é, é algo... Aquilo do detalhe, ali, né? É algo fantástico, gente. Ajudado, né? é grudado, né? É incrível. É um negócio, e ele gruda mesmo, literalmente, ó, você vê, tá esperando. E ele foi, ele tá me, tá me ajudando muito nas cordas vocais, aqui, ó. Porque começou a me dar um pouco de dor aqui, entendeu? Porque eu tô querendo ficar bem posicionada. Tá até meio torta aqui. Então. Vai fazer com mais algum? Vai fazer, tem mais algum? Tem mais três pessoas que querem. Não, vai Só escolher uma. Só uma. uma das três. Qual? Tem a Ivone. Eu vou escolher o número dois, pronto. Número dois? É. Então quem pediu a número dois foi a Ivone. Ivone. Vamos lá, vamos ver a Ivone? Sim, vamos lá. Vamos, vamos lá, Ivone. Ivone Ferreira. Tá. Ivone Ferreira, vamos lá, Ivone Ferreira, ele tá pedindo para trocar o pêndulo. Pergunta se ela gosta de cor verde. Eu gosto. acho que ela gosta de cor verde. Ele veio a verde. Ah, é. Que lindo, Eu... aí verde de cor, é. né? A Sandra tá impressionada com você, que você acertou em tudo, inclusive que ela é acumuladora, que você falou no <risos> pêndulo da live. É que ela tá ligada, né? Quando a pessoa quer, não tem jeito, vem mesmo. Então, eu dou consulta. É só marcar um horário comigo e vir. Né? Vocês marcam o horário. Depois a, a Pri põe o número do nosso celular para você agendar. atendo online também. Tranquilo. Pergunta a essa pessoa que quer. A Ivone. Como, a Ivone, vamos ver. A Ivone, sim. vamos ver. Ela é gosta de verde, sim. Gosta? Vamos ver, a Ivone, como é o nome inteiro da Ivone? Ivone Ferreira. Ivone Ferreira. Ela tá mostrando quarto 1 um e filho. Vamos ver o que é o quarto um e filho. Primeiro eu preciso saber se isso, se ela tem algum filho que dorme num quarto, que é quarto um alguma coisa. Tá mostrando aí, Pri? Tem que esperar a Pri, agora que ela está escrevendo. É porque tem um monte de gente querendo fazer, só que não vai dar tempo. Não, não vai. Então, eu vou anotar os nomes para depois é, a gente, gente entrar em contato, para poder fazer. Uh, então, vai entrando, vai, vai anotando, só pergunta se ela tem o seu filho. Quarto um. Uh, então, gente, nós só que você precisa de agilidade, né? Que nós estamos já três horas aqui. É, mas é que ela não respondeu <risos> ainda. Tá. Ah, ele não sai disso. Ah, E está mostrando também. É filho e quarto um, ele não sai disso, você acredita, Pá? Uma é filha. Do... Será que ele é, é filho? filho? Uma filha? filha. Uma filha e o quarto um. Qual que é o quarto um? Ela tem uma filha, mas não mora com ela. Ah, não, mas o que significa um, o quarto um para ela? Ela vai responder. Tá difícil aí, vamos ver. O 4.1, sociedade, alguma coisa assim. e Vamos falar da energia fria, né, Patrícia? Fala o estado que você ficou. Sim. Não, fala. Tremei batendo o queixo, né? Você sabe que desde que eu fui aí pela primeira vez fazer o curso, a energia fria não me deixou mais, né? É. Ele mexe, ela está aqui comigo. Isso sem ter feito a iniciação, né? Sim, imagine fazendo, né? Que em breve a gente vai fazer, vai trabalhar com isso. Que é fantástico. Isso. Fantástico, né? Por isso que a roda de cura é isso mesmo. Enquanto a gente tá aí nesse bate-papo, conversando, tendo conhecimento, a gente está sendo tratada através da energia fria. É, por isso que eu pus o nome, como você está falando, de Roda de Cura. Tem alguma coisa com chefia também, dessa pessoa? Ela está respondendo ou não? Ela não, ela não sabe dizer, não, falou que não sei. Aí eu perguntei para ela de quem é o primeiro quarto da casa dela. É. E agora é sobre chefia, né? É, agora foi para chefia e volta pro quarto 1. Não sei. Bom, a, a situação é essa. A, toda a roda de cura que agora é de autoconhecimento. Grupo de estudos. É, é? Grupo de estudos. É, de autoconhecimento. E autoconhecimento. Tem um monte de nome, né? Está em aberto é, para quem... Essa. E ali a gente já é curada também com a energia fria. Já recebe a energia fria Já. e tá sempre indo em frente, né? Bom, vê se tem alguma outra pessoa que quer, porque parece que tá meio devagar essa pessoa. Tá. Deve ser mudança de setor no trabalho. Ah, então, é isso. Mudança? De setor no trabalho. Ela vai ter essa mudança, porque veio o 4-1, pode ser que ela vai mudar de sala também. É, no trabalho, né? É. Pode ser, tem, tem relação... Tem relação. Pergunta se é isso. Tá. Mas pergunta, pede pra ela ser rápida? Tá. Ah, ela falou que a chefia que veio, ela vai mudar de setor no trabalho, né? Então, ou ela vai pegar um cargo de chefia, ou a chefia dela tá mudando ela. E talvez mude de sala também, que é quarto 1. Um. E o que é. que é o filho, né? É a filha, no caso, que ela tem uma filha. É uma filha, é. é né? Bom, aqui vem o filho porque não tem outro papel, a filha como se a tivesse saído de casa e morasse bem longe, uhum. é isso? É, a filha mora longe, a filha não mora com ela. É, mora bem longe, talvez até em outro estado ou país. ela falou, A Ivone falou que a Patrícia conhece ela. Ah, ela falou que você conhece ela? Ah, tem, a Ivone Ferreira conheço. É um... Um anjo na minha vida. Ela oh, não mesmo, é. Porque... E é isso, a filha dela, ela, ela, ela, ela mora longe, ou é, é outro um país, país ou é outro país, estado. Ou... É, Outro país, se não me engano, Amsterdã. Ó, oh, outro não país. Não porque tá indo, ó, foi para fora, tá vendo? Uhum. Cargo de chefia, ou que ela vai mudar, vai dar certo. Uhum. Ela vai mudar, talvez, de sala, uhum. que é a sala 1, um, uhum. né, que é isso. A Patrícia, que sabe aí, deve saber, né Patrícia? Sim, ela trabalha lá no, no Hospital grande aí da cidade de vocês, aí. Ah, então, é hospital, é no, Isso, são salas, né? Então, alguém da primeira sala, Tem ela vai... Tem andares, me... vários andares lá. Tenho certeza que onde ela for, ela vai trabalhar muito bem. Ela é, um... é. incrível, maravilhosa. E a filha dela, ou filho, no caso filha, está de viagem bem longe. Mora bem longe. ela Mora fora, é, fora do país há muitos anos. É, tá mostrando ah, teve isso. Teve recentemente. Mas o pêndulo tá virando negativo, viu? Tá fazendo alguma limpeza. Ou na, fi, na filha é, dela. Ela. Bom. Ela é... É. A Mauri Rodrigo Alarcón. A Mauri Rodrigo Alarcon. Isso. Gente, vou começar a fazer isso agora nas lives. <risos> Você também faz, viu, pá? Tá, pode deixar. O pessoal também que tiver alguma dúvida, quiser me mandar mensagem. É. também orienta, auxiliar. Também faça a radiestesia também. Comento. Como é? um isso mesmo, a Mauri... Rodrigo Alarcon. Rodrigo Alarcon. A Mauri Rodrigo Alarcon. Ixi, ixi, vítima. Pode falar alto para ele. Será que ele foi vítima de alguma coisa? De alguma situação, vítima. E está sendo trabalhado. E está esquentando. Começou a sair calor. Ah, vítima. Está procurando uma outra coisa? Estimação. Estimação. Ó, vítima, estimação. Ele perguntou à vítima em qual sentido. Em relação ao filho? Pergunta se ele tem algum animalzinho de estimação. Ele tem algum animal de estimação? É, é porque tem estimação. É, ele vai responder aqui quem te fala. Ah, ele vai responder. Tá. Ver se tem Mas e, tem. e tem. talvez alguma coisa de filho dentro da casa dele. Não, não tem. Não, filho, ele não tem? É, aí tem que ver agora qual dos dois, porque ele fez as duas perguntas ao mesmo tempo. O que que ele fez? Vamos ver. Ah, tá mostrando muito a casa dele, uma casa. E vem vítima, casa, estimação. é alguma coisa que tá ligando aqui. Amor, tá dando pra ligar um pouco, né? É, eu comecei a ter pais. Não tem filho. O que que é o amor? É, tá meio... Então... Tem muito apego à Hã? casa, né? Muito apego à casa? Será que é isso? Apego mas está mostrando amor também aqui, estimação, vítima. Eu que estou falando o que, que é essa estimação, vítima e amor à casa. Ele saiu? Vamos lá, não. Não será sobre o meu trabalho novo, que não estou indo bem. Ele está perguntando se será sobre o meu trabalho novo, que não estou indo bem. É uma vítima, né? Pode ser. No trabalho, como ele não está, não está indo bem, ele deve estar se sentindo... Como vítima de alguma coisa, agora entendi. É, ele, ele mora com alguém na casa dele? Ele vai responder. Pergunta se o corpo dele está esquentando, se ele está sentindo algum Exato. calor. ele falou que é exatamente isso que você falou. Do trabalho? Que ele pode estar tá saindo como vítima porque ele não está indo bem no trabalho. Tá. Ele mora sozinho hoje. Mora sozinho. E pergunta se ele já morou com alguém que ele gostou muito. E é a, a estimação que eu não estou entendendo. Porque ele está pondo a estimação aí. Pergunta se ele tinha algum animal que morreu, um animal alguma estimação. coisa. É. Estimação fiel ainda. Eu sou casada. Hã? Ele é casado. Ele é casado. Mas hoje ele tá morando sozinho. Ele separou. Então o amor da casa separou... Minha mulher mora em outra cidade. É separado. Minha, a mulher mora em outra cidade. Então é isso. E ele gostava muito dela. É isso? Tá difícil. Gente, eu acho... É porque como é a distância, tem posso... uma certa Hã? um certo é. tempo. Não. Sabe qual é o problema também? Assim, né na live é difícil a gente abrir muito porque às vezes vai numa questão muito profunda da pessoa. É, né? e Você expor para muitas pessoas... A, a, Patrícia é tá, a né? Priscila está fazendo assim com a cabeça. O que, que é, Priscila? Ele teve uma cachorra que morreu há sete meses. Ah, tá aí! Ah, eu falei que tinha um bichinho Estimação, mas... É, eu, eu então, aí. a cachorra que morreu dentro da casa... E, e, e na, mostra a casa, estimação, vítima e amor. É. Eu penso, até hoje penso nela. Era a minha cachorrinha, era o amor da minha vida. Olha aí! Pronto! É. E, e, e ele fica preso nisso e as coisas acabam... O trabalho acaba sendo prejudicado porque ele por deve ter... Por, por quê? Talvez ela morreu é, e ele se sentiu culpado por estar trabalhando, por não estar naquele momento, então ele virou uma vítima. Entendi. Entendeu? Ele, falou fala que até hoje pensa nessa cachorrinha. É. É isso mesmo. Ele é. se é como vítima dessa situação através da culpa. É, então ele precisa sair dessa se ele quiser nós atendemos à distância também sim nós vamos é. pôr o número do telefone aí exatamente isso que você falou ele concordou ah. muito mesmo por não ter salvo ela ah pronto porque ele estava trabalhando e não salvou se arrependeu virou ah, quer dizer que a cachorra é a vítima e ele também é vítima do trabalho e da culpa sim vocês percebem como as coisas se gente essa radiestesia. Eu, às vezes, posso ser lenta para ler. Mas o, o Pedro... O Pedro lê muito rápido, é difícil acompanhar ele. Ele, ele vai bum bum bum bum, entendeu? Até você entender o que ele quer. E quando você não entende o que ele quer, ele fica bravo ainda. hein? Ah, ele fica nervoso, ele é, pula. Ele fica lá tremendo. Ele nervoso, treme, ele tipo, pula. É não rápido. E quando ele, ele vem em cima da gente? Ele Sim, ele pula. Ele fica tremendo é. bravo Daí ele acha a palavra Daí vai lá dando as batidinhas ah, não, não, é O acerto E o que ele ajuda É 100% É 100%, é 100%. É 100% eu, Gente, não adianta É 100% Não é 99,9 Quer aprender? Quer passar por uma consulta? Quer fazer o registro da memória celular? Quer fazer parte do, do, novo, do novo grupo de ah, estudos? De estudos. A Sandra já fechou com a Sandra o nosso, né? Esse de vocês. Faz, tá aí, Sandra. É. Aí, e aí vamos abrir o um outro. Sim. Então, a, a Priscila já está pegando. E vamos que vamos, gente, isso que é sete horas já. Sim, pede falar para o Aureliano, a Donias, que infelizmente não deu tempo de fazer com ele. É, mas se que ele nossa... responder rápido, tudo bem. Se ele responder aqui agora de exato, a gente já, é, já tem faz Tem que responder ele. de exato, né? Já são oito horas. Oito horas? Nossa, nós começamos seis e meia. Seis e quarenta, sim. É muita coisa, o... né? O... <risos> Eu acho que não vai dar. É. Até ela achar o Adonias. O Amaury agradeceu, muito obrigada. De nada. Fala para ele vir fazer uma consulta completa, que eles vão amar. Né? Todo o nosso trabalho aqui é fantástico. A Sueli agora tá querendo renovar, fazer os negócios bem legais. Amo a Sueli também. Gente, o que tá saindo muito calor do meu corpo. Você tá esquentando, Pat? Pronto, ele respondeu, Aureliano. Eu tô quente. Eu também. Mas o friozinho aqui começou a chegar, a energia é, fria já encostou. Já encostou, né? Pelas costas. Aqui também. costas e joelhos aqui. Olha que beleza, delícia. Fala, a Aureliano, Adonias. A Aureliana ele já veio para esse lado, portão. Pode te falar, Naná, que ele tá te ouvindo. Portão. Oi, só parando no portão? Ele tá puxando o portão, ó. Gente, ele vai levando pra onde ele quer. Eu quero ver pra onde ele vai levar. Casa. Hoje tá dando tudo na casa. De casa. Sótão. Não. Ele vai pegar o um quarto três. Não. O que, que você vai pegar? Aí? Vai logo, já faz tempo que nós estamos aí, meu amor. Eu estou conversando com o Pêndulo, tá? É, a gente tem esse costume agora de conversar com o Pêndulo. É porque né? ele responde, né? Ele responde. Ele está tá precisando de vitamina A, viu, Adonias? Ele dorme no, no último quarto da casa dele, que é quarto 3, dentro da casa, tem algum portão e tem o sótão? Mas pede para ele ser ligeiro. Ah, ele está te ouvindo aí, ele vai responder. É, ele vai responder. Esse negócio de ficar digitando demora, né? <risos> demora, é. Se fosse por áudio, é mais rápido. É, por áudio é, mas não dá para pôr áudio nisso? Dá? Não. Vitamina A ele está precisando. Dá ficar com problema de visão, alguma coisa assim, né? Vitamina é para visão, não é? Cabelos, A cabelo, A casa precisa de uma reforma. A casa precisa de uma reforma. O que mais? Já respondeu isso. Tá, Pergunta se ele tem algum problema de visão, alguma coisa assim, que está dando vitamina A e trocar o portão. Ele falou que o telhado está ruim. O, telhado, o sótão, né? Seria um o sótão, o um telhado. Isso tá trazendo energias negativas para ele. Tá carregando ele de coisas bem pesadas. Ele falou que não tem sótão, mas precisa ver o telhado. É, que é a próxima. Não tem telhado, é, é, é, é telhado. só um por telhado. É. A palavra telhado. É. Hã? Mais uma. Daqui a pouco eu vou pôr um dicionário aqui. É. E... Pergunta pra ele se tem algum problema com vitamina A, porque mostrou, está mostrando muito vitamina ele A. Ele precisa trocar o portão. O portão, ah, tá vendo? Precisa trocar o portão. Por que que mostra isso? Porque é urgente. Não é uma coisa para ele ficar procrastinando, entendeu? Prorrogando. <risos> ah, pro... procrastinação, né? É, isso daí tá fazendo mal para ele. Estou muito preocupada com a reforma da casa. É, então fala para ele que nós que vai agilizar, tá bom? Tá. Gente, vocês veem que tudo bate, né? O único única, única problema é eu conseguir chegar rápido nisso a, pra, aqui pela internet, porque aqui pessoalmente é outra é. coisa. A pessoa fica duas horas é. aqui comigo. Ele falou que está tirando o sono dele, essa preocupação com a reforma da casa. Tá tirando sono dele e a preocupação. É, por, por conta da vitamina A, a visão, os olhos ficam cansados, né? Quando ah, ele... tá. E tá girando anti-horário de novo. Ó, tá limpando. É, tá limpando. Põe o número do meu telefone aí. Coloquei aqui, vou repetir tá? já. Repete. Pessoal, agora chegou, né? Chega. Sim. Já deu o que tinha que dar. Vocês vão observar que as nossas lives estão super espontâneas, né, Patrícia? Sim. E Dia na quinta-feira... A verdade. a verdade é natural, né? Dizem, a, a verdade é, é, verdade é simples, é natural, terra. objetiva e é a alma integrada ao espírito. Porque só a alma sem assim, o espírito não, não funciona, né? Então, bora gente, vamos ver a nós? Aproveita essa encarnação, né? Vão na nossa descrição, vão no YouTube, né? Pessoal, vocês gostaram? Então, vamos ajudar a Armin? Vocês vão lá no YouTube, se inscrevam, como quer? É? Solta inscreva. a voz. <risos> se inscreva, comenta, compartilha, toca o sininho e assista a todos os vídeos, que sempre está postando vídeos novos. E me sigam também aí pela, pelo Instagram, porque senão, ó, vou cansar. Tá bom? A Patrícia é. também. A Patrícia também. Sigam a Patrícia. Comenta o é nome inteiro, Patrícia. É, Patrícia, terapias integrativas. Né? Tem um canal lá no Instagram, Facebook. E a gente está sempre aí sendo convidada de lives, trazendo esses conhecimentos. Quem quiser também pode entrar em contato comigo. É algum atendimento, tanto presencial quanto à distância. Agradeço a você, Armin, pela oportunidade, por todo esse conhecimento que você está me trazendo, por toda essa cura. Está sendo incrível. E, para ser bem sincera, está revolucionando aqui o meu mundinho interior, aqui, revolucionando a minha vida. Do mundinho você está indo para o mundão. Né? Está aí. É e... para isso que a gente veio, né? Somos serras férteis. Em breve, né? mais cursos. Mais formandos, mais terapeutas, você... Ibiúna. Ibiúna. Ibiúna, interior então, é? É isso aí, gente. Logo, estamos todos aí com vocês também. Agora... Ah, eu vou dar agora uh, o curso de radiestesia magnética online. Né? Para quem tem intenção, não mora aqui em ah. São Paulo. Já vamos marcar. Quem Nossa. tiver interesse... Já temos seis pessoas, então, uh, já vamos ativar online também, tá bom? Super recomendo, pessoal. Quem tiver interesse, faça, que é incrível mesmo. E nós mandamos tudo por PDF. Isso, é simples, é bem prático, pode buscar, fazer a mais. A vida é simples, né? As pessoas que complicam é porque elas querem ganhar, né? Bastante é tempo, bom. né? E põe o psicólogo e inventa a coisa. Ah, Enquanto que a simplicidade lá, assusta um pouco porque é tão simples que a pessoa aprende rápido e pronto, e vai para a vida. Minha, não precisa ficar como se você limpando, programando, magnificando. Ai, ah, eu vou programar, vou ficar pensando 20 vezes a mesma coisa, fazer até a terra mental, não funciona! O cristal é inteligente, ele sabe o que ele veio fazer aqui nesse mundo. E ele está fazendo não o é. trabalho dele, é só conectar, confiar e vamos tá Ele é a nossa sustentação, né? Amo os cristais, ó. Amo. Também eu amo. vou dar o um curso de cristal. Olha como ele anda na minha mão, ó. Gente, segura, ó. Ó, ó, ó. Gente, isso não é nada. Vocês não viram o <risos> que eu vi pessoalmente. <risos> ele gruda no corpo. Ele melhora, ele, ele cura. cura. A minha Ai, Arme, isso é, é sem não é? É, Arme, pêndulo que gruda com a pedra, Eu não quer soltar nada. É. Até hoje. a pedrinha. Tamo então, aí é juntinho. Ai, da Bia. Ele foi buscar essa pedra e não desgrudou dela. Teve que trocar o pêndulo dela. Gente, ele fica... Ele ficou uma semana atrás dessa pedra. Enquanto não foi colocado junto, ele não se pegou. E você sabe que ele opera a cura, né? Com a pedra. Com a pedra, né? Com a pedra, né? Né? é. Tirador de cabeça é. na hora, enxaqueca, pra nunca mais. Depois que é. eu fui descobrir. Só pôr ele com a pedra. Olha, olha só, que incrível. É, É, gente, é. É algo que tem que ver para crer mesmo, é incrível, é incrível. É, eu, demais, eu acho né? Nada, né? É, demais. Bom, gente, paz, luz Sim. e harmonia, gratidão, Patrícia, gratidão, gratidão, gratidão, muita Sim. luz a todos. E quando eu digo gratidão, eu estou falando de alma. E quando eu não digo gratidão, eu digo obrigada a todos que aqui estiveram conosco, sempre na paz, luz e harmonia. Oh,